A precarização do mercado de trabalho é tema da entrevista de estúdio com o um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Brasília e Tocantins, Mário Macedo Caron. Veja ainda os destaques da Justiça do Trabalho no giro da semana e também o quadro Decisão. Tudo isso e muito mais nesta edição do Trabalho em Revista. <música>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 sobre os temas que foram ensinados ao longo do ano e nós premiamos com brindes relacionados à educação os alunos melhor que melhor se destacaram. Na decisão da semana, concessionária não é responsabilizada por morte de trabalhador assassinado quando fazia religação de energia elétrica. Quem traz os detalhes é a repórter Sinara Álvares. A concessionária de energia que atua em Mato Grosso não terá que indenizar a família de um ex-empregado que morreu durante o serviço. Ele foi morto a tiros quando fazia a religação da energia de um cliente que morava na zona rural de Alta Floresta. A família buscou a justiça do trabalho pedindo indenização por danos morais e materiais. As provas apresentadas mostraram que o dono da propriedade fez os disparos porque ficou com raiva do corte realizado na manhã daquele mesmo dia. A primeira turma do tribunal concluiu que a tragédia aconteceu por um fato de terceiro, ou seja, a empresa não teve nenhuma relação com o ocorrido. Segundo os desembargadores, as atividades da empresa normalmente não sujeitam os empregados à ação de criminosos, por isso não há o dever de indenizar. Magistrados vão aos canteiros de obras e alertam trabalhadores sobre prevenção de acidentes. Veja esse e outros destaques do Giro da Semana. A reforma trabalhista fixou um teto para pagamentos de indenizações por danos morais. O limite tem como base o último salário do trabalhador. Com a súmula 48 do TRT de Mato Grosso, os desembargadores declararam o tema inconstitucional. Agora, os trabalhadores não estão mais sujeitos a um limite caso recebam indenizações por dano moral. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso promoveu uma campanha de prevenção contra a Síndrome de Burnout. A Síndrome do Esgotamento Profissional atinge cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros. O TRT quer chamar a atenção para a prevenção da doença e a importância de se fazer atividades que deem prazer já que isso refletirá no próprio trabalho. Música Orientações sobre os riscos de acidentes e a importância do uso dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. Com esse tema, magistrados da Justiça do Trabalho estão percorrendo canteiros de obras em Cuiabá e Vazia Grande para falar com trabalhadores da construção civil. A ação é do Grupo Interinstitucional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, o Getrim coordenado pelo TRT de Mato Grosso. Agora vem o um momento pausa legal. A dica de hoje é para a mente e para o coração. A gratidão é algo que vale muito a pena praticar, como comenta a psicóloga Letícia Borges. Olá, estou aqui para apresentar mais uma dica legal para você. Que tal aproveitar seu momento de pausa para exercitar a gratidão? Você sabia que a gratidão auxilia na programação da mente para focar suas emoções e atenção nas coisas boas? Descartando as coisas negativas e te livrando de sentimentos ruins? Aproveite seu momento de pausa para lembrar de três coisas pelas quais você é grato. E não precisa ser nada muito importante. Pode pensar em coisas simples e corriqueiras. Estudos científicos demonstram que as pessoas agradecidas têm mais energia, são mais inteligentes emocionalmente, perdoam e são menos propensas a ter depressão, ansiedade e de sentir solidão. Além disso, pode ajudar a dormir melhor, elevar a autoestima e melhorar os relacionamentos. Eu vou aproveitar o momento e também exercitar a minha gratidão. Agradeço pela oportunidade de aprender mais sobre o tema, pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento com você e ainda por você estar me assistindo. Obrigada e até a próxima Dica Legal. Tchau, tchau! A precarização do mercado de trabalho e os desafios para os trabalhadores. O assunto foi tema da entrevista com o desembargador do TRT de Brasília e Tocantins, Mário Macedo Caron. Veja no próximo bloco. A gente volta já. No Brasil, cerca de 2 milhões e 700 mil crianças entre 5 e 17 anos se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho.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 Olá, o mundo do trabalho mudou, ficou mais desafiador. O problema é que, além das possibilidades oferecidas pela tecnologia, também vemos uma mudança na rotina de trabalho. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região de Brasília e Tocantins, Mário Macedo Caron. Desembargador, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. É um prazer estar contigo, Brigida, aqui com o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. Muito obrigada. Como essas mudanças, principalmente a reforma trabalhista, têm afetado diretamente a vida do trabalhador desembargador? Eu costumo dizer que a reforma trabalhista vindo com essa lei que eu chamo de famigerada, ela veio para assassinar a cidadania. Ela não veio para criar empregos e está demonstrado isso. Nós temos, continuamos com 13 milhões de desempregados. Aumentou. O subemprego aumentou. O emprego informal é o que ainda seria de aumento. Subemprego, onde tem precarização. Então eu digo que a lei trabalhista nova, ela veio para assassinar cidadania ela veio para contrariar os princípios que nós temos no artigo 1º da nossa Constituição, que é o valor social do trabalho e o valor social da livre iniciativa. Nós estamos num país capitalista que ele tem que ter a visão do social e não apenas do lucro. Está escrito na Constituição. Então eu sou um crítico da sim fortíssimo em relação a essa lei e está demonstrado. Depois de alguns anos, nenhum emprego foi criado no Brasil em relação à massa de desempregados que nós temos vivendo aí. A catástrofe, que é você precarizar ainda mais quem é sofrido. Então, eu sou um crítico desses primeiros, desde o início, aliás, anterior. Né, essa lei, essa edição dessa lei. Desembargador, na opinião do senhor, nós estamos vivendo uma precarização do trabalho? É isso? Por quê? Sempre tivemos um, uma, uma precarização do trabalho. Aliás, o capital, ele precariza, isso já é uma, uma constante. Só que nós temos que ter, até por comando constitucional, como eu falei, o respeito à dignidade, o respeito ao valor social do trabalho e o respeito à livre iniciativa como um fator de crescimento social, de diminuir diferenças, de erradicar, erradicar pobreza. Se nós saímos desses comandos constitucionais, nós vamos apenas aumentar a precarização. Então já existe uma, uma dependência, uma precarização entre o trabalhador e o capital, e o empregador. Isso é óbvio, por isso que existe o direito do trabalho. O direito do trabalho, ao mesmo tempo que ele foi uma conquista dos trabalhadores, ele foi um instrumento do capital também, para que não explodisse. Então com essa concessão é que nós conseguimos manter aquele equilíbrio e aquela harmonia, aquela paz interna, vamos dizer assim, a grosso modo. Então, quando você tem uma quebra rígida, forte, em relação a essa, a essa, a esse, essa, essa tentativa de equilíbrio, obviamente que você vai precarizar ainda mais. Então, nós, o, o Brasil é campeão em desigualdade. Nós tínhamos que inverter, nós tínhamos que inve investir justamente na possibilidade de diminuir essa, essa desigualdade para que isso formasse um mercado. Quando eu distribuo riqueza, eu distribuo riqueza de uma forma que, os, que o próprio capital vai se beneficiar disso. Quando eu garanto, por exemplo, agora falam que vão congelar o salário mínimo. Veja bem, quando eu, ti, eu, eu tive um aumento maior do que a inflação do salário mínimo, isso representa, principalmente para as grandes cidades, para as pequenas cidades do interior todo, um ganho enorme. Quando eu tenho, por exemplo, o Bolsa Família, que se eu for pensar individualmente é nada, eu tenho atrás desse Bolsa Família... Um, um, a venda da cidade X, lá que ninguém chega, vai ter circulação. Isso vai crescendo, vai capilarizando por baixo. A economia nacional. Isso é a coisa mais natural, isso é do próprio capitalismo mesmo. Mas não, nós queremos cortar. é Tudo que é, parece que nós estamos vivendo agora não é o direito do trabalho. Eu acho que nós estamos querendo chegar ao direito do empresário, como se fosse igual, e não é. Nós não somos iguais na nossa relação, às vezes até de um juiz, de, de, de primeiro grau para um juiz, para um desembargador, um para um ministro. Um servidor tem o seu receio em relação ao seu chefe, aos chefes superiores. Imagina um trabalhador simples em relação ao seu empregador. É mais ou menos a liberdade de, você ter uma liberdade de discussão, da raposa no galinheiro. Vamos aplaudir essa democracia da raposa no galinheiro. É isso que nós estamos fazendo. E as pessoas não dão conta, isso não é modernidade, isso é retrocesso. Nós já tivemos isso, nós já vivemos isso. E as consequências foram tão nefastas, tão ruins... E a história foi moldando essa segurança mínima para quem trabalha. Desembarcador, outro reflexo disso, aumento da competitividade, cobranças de metas muito exageradas. Isso para os trabalhadores da iniciativa privada, inclusive também para servidores. Qual o reflexo disso na vida social e na vida também, na saúde do trabalhador? Bom, eu costumo dizer aqui para o nosso público interno, né? Eu costumo dizer que eu pediria... É, brigaria muito por uma meta. Uma meta eu ia brigar até que não tivéssemos meta. Não tivéssemos meta. As metas do judiciário são artificiais. Não, não, não, não entendem as reais necessidades da base de servidores e de juízes. Estamos vendo agora um corte criminoso de orçamento. Um corte, é, você não pode repor servidores que se aposentam, que são, estão se aposentando por medo do que vem da precarização. Você não pode repor e você tem que manter aquela máquina funcionando e sempre melhor. Eu sou eu, da minha da minha visão que eu estou aqui por um motivo, o jurisdicionado. Esse eu faço tudo para tentar atingir da melhor maneira possível e da, melhor, da, da maneira mais rápida possível. Eu não preciso de meta para fazer isso. Eu tenho que ser convencido por outras. E se eu sou um mau juiz, eu tenho que ser cobrado por isso. Mas eu não preciso dessas metas que ficaram metas de carimbo. São metas que não... não é aquilo que eu disse, que não tem respaldo porque não tem base. Agora, metas tem para tudo quanto é lado. Metas absurdas. Metas no sistema financeiro, dos bancos. Estou cansado de ver metas abusivas e com assim e com cobranças veladas e que causam doença causam depois vem aqui no x trabalho e claro que nós temos que condenar em dano moral exige-se mais tira se funcionário e cobra com uma palavrinha simples é tem gente que quer trabalhar tem muita gente desempregada e como é que você fica você é empregado naquela situação, você vai se matar, você vai, sabe, sacrificar tudo para continuar naquele emprego. Então é isso que nós estamos vivendo hoje. É, é, uma, é uma máquina como se fosse assim, nós somos laranja, vamos se espremer, ou como diz um, um, um livro muito interessante sobre terceirização do meu amigo Grijal, é uma máquina de moer carne, nós estamos vivendo isso as leis, elas vêm para tentar garantir, ou deveria garantir, o equilíbrio entre patrões e funcionários. A reforma trabalhista, como o senhor bem disse aqui, ela também pode servir de base para outras leis também terem o mesmo fim? Eu queria que as leis trabalhistas editadas tivessem como base, como fundamento, como visão, como abraço, a Constituição Federal. Só isso. O que aconteceu é que nós temos, assim, como eu já disse antes, uma, uma, uma, uma sede, é, uma rapidez enorme de romper com todas aquelas seguranças mínimas que tínhamos antes. Mínimas, porque não eram suficientes. E por, por todos os lados. Você tem no processo do trabalho, você tem no direito do trabalho, você tem no direito sindical. É, é, uma, é, uma, é um abraço. Um abraço, não digo de tamanduá, porque eu acho que tamanduá é um animal lindo, mas um abraço assim, sabe? Um, um, um, um, é, é ruim. Porque é, você veja, por exemplo, na, na Justiça do Trabalho, uma questão simples de honorários. De honorários. Você chega, você está evitando artificialmente que as pessoas é, é, ajuizem uma ação trabalhista, porque a demanda existe. Porque com medo de pagar honorários honorários de periciais. Vejo até aquele que é beneficiado da justiça gratuita, a lei falou isso. Alguns tribunais já estão vendo de uma forma como é que é, é absurda o, o contraste com a Constituição Federal em relação a isso. Então já estão modulando essas, esses absurdos da lei. Né? Você veja, por exemplo, se nós estamos num ônibus, eu sou o motorista desse ônibus. Você é uma, é uma passageira, esse ônibus sofre um acidente por culpa da empresa. E tem nesse ônibus também um engenheiro dessa empresa. O que, que vai acontecer? Quando a gente, nós formos discutir, pedir as indenizações, os danos por isso, o que, que vai acontecer? Eu, por ser empregado, vou ter, a meu, o meu, eu vou ter tarifada a minha, a minha indenização pelo meu salário. Então, se eu ganho mil, eu vou ter dez, vamos dizer. O engenheiro que ganha 10 também vai ser tarifado. Ele vai ganhar 50, 100 50, 30, Por quê? Porque é com base no salário. E a outra pessoa, que é passageiro, a justiça vai chegar e falar assim, não, agora nós vamos analisar, pode ganhar cem, duzentos. Qual a diferença... Qual o mal de eu ser empregado? E qual o mal de eu ser motorista e não ser engenheiro? Vale mais. O dano é o mesmo? Vale mais. A, gente... a minha vida vale mais do que um outro que ganha menos? Isso é incompreensível. E está lá na legislação essa tarifação das indenizações. Então, quer dizer, são vários, são vários, vários, vários, vários, vários, vários equívocos, vários absurdos. Na análise do senhor, o cenário da Justiça do Trabalho diante dessa realidade? A Justiça do Trabalho, eu acho que passa por uma das, das, das maiores crises da sua existência. Eu estou aqui há 40 anos. Olha que nós já sofremos essa ameaça de extinção, pelo menos umas duas ou três vezes. Há uma, uma resistência muito forte daquele, daquela, daquela elite né, da sociedade brasileira, que quer ter o lucro fácil é, Para o bom empresário, não interessa é, falta de fiscalização ou não interessa extinção da justiça do trabalho, porque senão é, isso pode gerar uma concorrência desleal. Então, se eu não cumpro a minha, a minha, as, minhas, as minhas obrigações, eu tenho um custo menor. Não tenho mais fiscalização, não tenho mais justiça, não tenho mais nada. Tudo é civil, tudo é direito civil tudo é igual, você cumpre as suas obrigações, você quer pagar bem esse empregado, você tem a visão social do empreendedor, o que, é que vai acontecer? Você vai licitar com o poder público, o seu preço vai ser, o meu preço vai ser X, o seu vai ser X mais Y, porque esse é o seu gasto, então você veja como é que é vantajoso você não cumprir, então nós precisamos da fiscalização, nós precisamos de uma justiça que diga o que é o social. Então o que nós temos que enfrentar é passarmos juntos, independente de visão. Tem muita gente que diz que eu sou, ah Mário, você é é de esquerda, você é muito assim, uns acusam até que, fui, é, que podem falar que eu que sou o responsável pela, pela, pela crise da justiça do trabalho, porque eu avancei demais nas minhas decisões, eu depois posso dizer também que não, que é aquele que aplica muito o direito civil e esquece dos princípios do direito do trabalho, é que acabam for, enfraquecendo a, a justiça do trabalho, o processo do trabalho, ou o direito do trabalho. Não, nós temos que chegar na hora que nós temos que nos unir. O debate democrático é aceitarmos as ideias contrárias. Só que nós temos que debater com o coração aberto. Eu costumo dizer que eu vou, por exemplo, uma, para um debate, para uma sessão, eu vou, assim, forte, firme, nas minhas convicções e na minha vontade de, de convencer. Mas eu vou com o coração aberto para ser convencido. Porque se eu não vou com esse sentimento, para que debater? Então, não há diálogo não há, não há crescimento. Então, o que nós temos que fazer é, nessa nesse momento onde a, a, esse trabalho envolve eu, por exemplo, dos mais antigos, dos mais novos, nós temos que sentar e compartilhar. Compartilhar angústias, compartilhar ideias, compartilhar de coração, sabe? Eu tô falando assim, de coração, sem demagogia de eu ter uma corrente mais forte do que a outra. Sabe? Não, compartilhar aceitarmos as ideias um do outro e crescermos. Eu costumo dizer e dou um exemplo de que nós estaríamos mais ou menos naquele, naquela questão, naquele momento em que há um incêndio na floresta. Aliás, muito propício nesses, nesses tempos de falta de fiscalização e a realidade que isso causa, está aí os nossos incêndios amazônicos. É, só o incentivo, só o fato de falar e a fiscalização é ruim, olha que nós tivemos aqui, a, a, a, esse comprometimento todo inclusive a nível internacional, mas voltando é mais ou menos nesse, nesse momento de incêndio, o leão, ele não vai atacar a zebra, eles correm juntos, eles se salvam juntos, eles constroem juntos, depois não, depois que fica tudo bom, aí cada um vai defender o seu lado dentro daquela que é a natureza normal dos debates mas nesse momento que eu prego realmente é uma união de nós é, tentarmos compreender melhor esse momento tentarmos entender a ideia, a, a, as, as, as visões diferentes inclusive de gerações tentarmos compreender um pouco mais, talvez não apenas só direito do trabalho, processo do trabalho direito sindical, não só o jurídico mas eu acho que nós, já estou falando para nós servidores internamente, é, servidores, juízes, sabe? Nós temos que começar a pensar sobre ética, entendermos qual é o nosso judicionado e sabemos qual é as suas angústias. Patrões e empregados, sabe? Entendermos mais isso, discutimos questões de gênero, preconceitos, sabe? É, é, questões de raça. Nós temos que abrir o nosso leg, para compreender melhor essa, essa, essa conjuntura, esse, esse cenário social, e não apenas botarmos uma lupa, botarmos só um, um nas nossas questões jurídicas. Eu acho que está no momento de nós discutirmos ética, é, é, preconceito, é, é, é, é, desigualdade como um todo, sabe? Abrirmos o né, para outras ciências. Hoje nós conversamos com o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, em Brasília e Tocantins, Mário Macedo Caron. Muito obrigada pela participação aqui no nosso estúdio, por falar tão bem desse assunto que é tão atual e interessante ao trabalhador. Eu que agradeço, muito obrigado e parabéns. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Lembrando que você pode rever este programa quando quiser. Acesse a página do TRT no YouTube. O endereço aparece aí na sua tela.